Oi visual, eu sou a carinha feliz, eu sou sua amiga, eu sou uma carinha primiara E não, eu estou aqui no começo do vídeo da Zubranieca Para mandar você se inscrever no canal, por favor, para ajudar a Zubranieca Que se não se inscrever não vai ter muito vídeo não então se inscreva e deixe o like nesse vídeo Tá bom? é muito legal Então é isso Fica aqui, é a casa de Sobreniaca Espera mais um vídeo hoje, pessoal, estamos aqui Começando o vídeo com a carinha felizinha da premiara Então, meu povo, lindo maravilhoso Eu sou top Bom Vou ensinar como conseguir esta Carincha. Carincha? Carincha. É. Esse. Eu não sei se isso aqui é pra cabeça ou pra ficar aquelas cabeças, tipo, aquelas cabeças de PC, sabe? Aí, tipo, isso daqui também, né? Esse bonequinho rei Chuck. Essa mochilinha bonitinha. E essa Ropicha super gata. Ficou ruim nesse menino, mas vai ficar top em mim porque tudo fica top em mim, gente. Até a roupa de jupe esquerda fica top em mim. hashtag <risos> bebê água. Então. Bora lá, a gente. Então, é esse aqui, né? É esse o game, para gente conseguir essas coisas lindas, maravilhosas. Então, bora conseguir essa carinha linda premiada. Porque a Juju é a premiada. Para ser você se inscrever no canal. E eu... Ah, e vai ter na descrição, descrição. Então, pelos meus cálculos, tem que, tem que fazer o okay. que? Deixa eu ver. Pisar nessa plataforma, plataforma que e hashtag eita bexiga. Consegui eu acho. Eu ganhei, eu ganhei dois, dois, dois. Ai gente, eu esqueci o nome. Eu acho que era. Deixa eu ver o nome desse aqui, gente. Ah, lembrei. Gente, então, eu consegui um embrema. Embrema, tá bom. É embrema, mas é embrema pra mim, tá bom? É mó legal isso aqui. Dá vontade de fazer. Dá vontade de fazer isso na hora, gente. É sério. ó Aí você pula aqui, ó. Então os cadentes te levam. Não sei que dá certo que ela dá uma... Não, gente, olha isso aqui. Ela dá uma curva meio estranha, né? Poderia fazer assim, ó. Tá aqui, ai gente, caiu. Bom gente, bora ver se a gente conseguiu a carinha Bonitinha Deixa eu botar aqui tá melhor Aqui Avatar, vamos ver se a gente já conseguiu A linda cara hum, Carregando, gente eu tenho tanta coisa Aqui, ai meu deus Olha, já conseguimos O sorriso e o núcleo Da imaginação Eu não sei se isso aqui é pra cabeça, então vou tirar Olha aqui, Sorrisinho lindo Amei esse sorriso Meu Deus, eu amei esse sorriso Olha que bonitinho Vai ficar perfeito no meu pai, né? Bora ver aqui Olha gente Então né pessoal Deixa eu ver um roxinho aqui Acho que será que isso aqui vai Ai gente Será que seria muito top se esse Deixa eu ver um Cabecinha <risos> Ai aiuta Será que o olho de jurema vai gente Agora eu gostei né o Jurema, gente. O nome dessa é Jubiscreira barra Jurema, tá? Pra ver essa carinha maravilhosa. Oi, pessoal. Isso é Jurema. Tudo bom? Eu preferi esse rostinho aqui. Ah, tem esse aqui. Gente, já já a gente vai pro próximo. Deixa eu ver aqui. Que tem esse rostinho também. Nossa, gente. Parece que isso aqui é meia boca, Jesus Cristo. Meu, eu tenho um nariz de porco Sério, eu tenho um nariz de porco Eu tenho um nariz de porco Ô, Gente, isso aqui não parece um nariz de porco Olha isso aqui Olha isso aqui Bora pro pós, deixa eu só vim aqui Vou botar essa carinha E vou tirar esse chapéu, porque senão vai ficar tampando tudo Bom Aí também a gente vai conseguir Esse aqui, que é esse aqui né Acho que é no mesmo jogo, né é, no mesmo jogo. Não sei, tá? Consegui esse buraquinho, buraquinho, ok? Tá bom? Aí agora a gente vai vir aqui, gente. Sei lá, porque apareceu aquele um negócio beta. que não saí no tempo do jogo. Ai, gente, seriamente não um museu. Uma sala com quatro estantes. Uma sala com quatro estantes? É. Suspeito. Um, quatro. 3, 4 Chega até o chão Tá jogando pra ver ali? Não é é? Esse? Esse Entra aí Entrei Espera aí, que? Conectar o que? Ah, pra conectar a roupa. Esse é pra conectar tudo. Vamos falar aí. Então, gente, se vocês quiserem completar. Querer pegar tudo vocês clica aqui clica. a gente ver aqui né tudo da roupa né o capacete né tudo tudo cara tudo não. bom gente conseguimos a roupa isso aqui eu não vou botar não só tem bonequinho gente porque se Vai ter alguma coisa que eu vou tirar a foto, pai Então tira Já tirei? E aquele negócio pra mim aqui? Tô indo ver, né? Qual que é isso? Acho que eu consegui Então eu só tem que ir naquela matininha ali Então Dois microfones? Ah, deve ser Uma sala com dois microfones E Bom, pessoal Então, pessoal É pra vir aqui, ó Tu sobe no segundo andar lá. Aí tem essas coisinhas, né, que é os microfones Aí você vem aqui, ó, e clica e Aí vocês conseguem, tá? Então, no caso, eu já cliquei e consegui. Agora, bora botar no meu ombrinho, que fica bonitinho. Eu boto aí item, que você já ver tudo aí, Calma aí. Confesso, não gostei muito da cara, mas vou botar essa cara, que fica linda. Aí vocês vão lá e bom Vocês vão ver a mágica Que é só de uma cara Olha, eu a cara Viu, gente, ó Mudou tudo Gente, gostei muito, tá Dessa roupa Mas, então, pessoal Foi esse vídeo pra vocês Gente Bom Miss Esqueci como é que então só foi esse. Gente, me segue Me roblox. Me segue no Me segue roblox. Me Me segue roblox. Me o zor o zotopi